Eu, Cissa Guimarães, apoio e apoio muito o filme Cromossomo 21. Eu não vou perder, porque somos todos Cromossomo 21. Somos todos Cromossomo 21. Os caras quer quero falar pra vocês, vem um filme de amor, Cromossomo 21. Por quê? Somos todos Cromossomo 21. Meio de Somos todos Cromossomo 21. Somos Cromossomo Somos todos Cromossomos 21, abraça essa causa, você também. Esse aqui é meu primo Breno, Esse é e somos todos Cromossomos 21. 20. Hello guys, eu sou Carlos Machado e eu sou Cromossomo 21. Oi, oh, eu sou Babi Xavier e eu vou falar de uma história de amor que pertence a todo mundo. Cromossomo 21, é um longa metragem dirigido, escrito por Alex Duarte, que vai rodar o mundo todo vai vir para as telonas do Brasil também. E eu apoio a causa. Somos todos cromossomos 21. Somos todos cromossomos 21. Somos todos cromossoma 21. Oi, gente, eu sou a Carla Dias e tá vendo aí o filme Cromossomo 21. E assim como todos vocês, eu também sou promoção 21. Somos todos cromossomo 21. Eu sou, você é, todos somos promoção 21. Ah, somos todos cromossomo 21. Oi, pessoal, eu sou Humberto Martins, sou ator. E gostaria de alertar que vai chegar uma linda história de amor aí pra vocês assistirem nos cinemas: cromossomo 21. E que somos todos Cromossomo 21 Ei galera, sou eu, Luciano Zafir. Tá vindo um filme de amor maravilhoso Cromossomo 21 Eu apoio o Cromossomo 21 Afinal de contas, todos nós somos Cromossomos 21 Estou com você, Alex Duarte Somos todos Cromossomo 21 Somos todos Cromossomos 21 Olha aqui, ó. Alex Duarte arrebenta. Eu, Tatiana Monteiro, gostaria de dizer a todos vocês Que somos todos Cromossomo 21 Está chegando nos cinemas Cromossomo 21, uma linda história de amor. E eu aproveito para dizer que somos todos Cromossomo 21.